Bem-vindo ao comercial da Adiante Solution. Esse não é um comercial pago. Eu estou fazendo isso porque eu uso o Adiante Framework e o Adiante Builder. São ferramentas que eu gosto muito e quero levar a palavra do Adiante adiante. Além dessas duas ferramentas, a Adiante Solution possui o Adiante Report. Eu não vou falar desse cara. Eu vou me concentrar nas duas primeiras. Antes de falar do Adiante Builder, eu preciso falar do Adiante Framework. Na minha visão, o Adiante Framework... É o melhor framework PHP existente no momento para fazer sistemas. Melhor que um Laravel, melhor que um Cake, um Symfony e por aí vai. Eu vou repetir. É o melhor framework para fazer sistemas. Não é um framework genérico. Você não vai usar o Adiante Framework para fazer qualquer coisa. É para fazer sistema. Vamos lá. Falando do Adiante Framework. Ah, eu esqueci de mostrar... Aqui está o link do site da Adiante Solution, onde você vai encontrar tanto o Framework quanto o Adiante Builder. Também vai ter link na descrição. O Adiante Framework, como eu falei, para mim ele é o melhor framework para desenvolver sistemas, pois ele já tem diversos componentes de front-end pronto para você utilizar, sem ter que você ficar gastando muito tempo. Voltados, geralmente, no tema do Bootstrap, ou do Materialize. Você pode chavear entre um e outro com muita facilidade. Aqui tem algumas das características. Diz que é compatível com PHP 8. Eu estou usando com PHP 8.1 no final de 2022 e está funcionando muito bem. Orientado a objeto, segue padrões de projeto, o código realmente é limpo, funciona com diversos bancos de dados, tem integração REST-SOAP, a segurança dele é boa, tem diversos logs, isso daqui eu vou falar mais com, falando do Adiante Framework com Template. Aqui essa palavra Template não ficou muito legal, o melhor seria que eles usassem temas. Tem o um tema Bootstrap, Material Design e outro. Ele é realmente responsivo, vai funcionar no celular, tablet e por aí vai. Aqui são os componentes que eu falei de front-end, que para mim é o principal motivo de ganho de velocidade. E aqui ele tem diversas notificações. Ainda falando um pouco do framework, existe um livro que você pode comprar, existe essa aplicação aqui Tutor, que eu já vou mostrar, e diversas vídeo-aulas ensinando como é que você faz tudo. Muitas dessas vídeo-aulas aqui são gratuitas, você encontra na internet, tanto produzidos pela Adiante Solution, quanto pela comunidade. Você clicando aqui no Adiante Tutor, vai ser direcionado para essa outra página, você clica em testar e vai cair aqui na página do Tutor. Aqui você tem Componentes de persistência, que ajudam bastante, mas exige um conhecimento maior do framework para entender melhor. Componentes simples de apresentação e mais direto. E componentes mais detalhados. Eu recomendo que você dê uma olhada em apresentação e organização para você ter ideia dos componentes que podem ser utilizados. Pequenos exemplos de componentes que podem ser utilizados. Por exemplo, o dashboard, onde você tem informações do seu sistema, com diversos tipos de gráfico Existem mais gráficos do que esses. Alguns exemplos que tem no tutor. Se você clicar em Organização, Tela de Checkout, clicar aqui em Formulário de Checkout, ele vai carregar esse formulário, onde você vai clicando e os elementos vão para o lado direito você pode deletar e eles saem da lista. Outros exemplos, se você clicar em Organização, Utilitários, Agenda com Dados. Outro exemplo é se você clicar em Utilitários, Kanban. Você vem aqui e tem um exemplo de Kanban, onde você simplesmente pode arrastar. Tudo isso é muito fácil, muito simples. Se você quiser ter ideia do código de qualquer exemplo, você clica aqui. E é esse aqui o código para você fazer aqueles elementos Kanbans. Aqui são as funcionalidades. Sim, é só com isso aqui que você desenha o Kanban. Detalhe, ele está adicionando um objeto do tipo Kanban, por isso que está funcionando. Outro exemplo é o calendário com dados. Aqui você tem um calendário em que você simplesmente pode arrastar os elementos de um lado para o outro, semelhante ao que foi feito no Kanban. Se você clicar duas vezes, você edita. E o último exemplo é, são os cards, onde você vai ver aqui como se fosse um grid, só que em vez de ser um grid, você tem cards. Lembrando, meu objetivo aqui não é mostrar todos os exemplos possíveis do tutor, é mostrar só alguns exemplos do que você pode encontrar no Adiante Framework. Em outros vídeos eu vou detalhar mais, mas além desse aqui, você tem um canal da própria Adiante Solution. Voltando para a página principal do Adiante, nós temos aqui o link do Adiante Builder. O vídeo de hoje encerra aqui sobre o Adiante Framework. Num próximo vídeo, um próximo comercial, vamos falar sobre o Adiante Builder. Até mais!